Você está estudando na escola, você está no segundo, terceiro ano, você está estágio aonde? O que funciona para você no estágio? Qual é o interesse da escola de dar o estágio ou não? Nós podemos trazer gente de fora ainda está na palestra na sua área, na área dele, na área dele. Então, nós podemos montar um grupo de trabalho, independente de escola ou não, um grupo de trabalho é um grego, para ter força para trabalhar. E nós temos que fazer palestra para a área total, bíblico de Belo Horizonte, é palestra gratuita, não tem custo. Nem para a associação, nem para o CREI, e muito menos para vocês. Vocês vão ter reconhecimento em cima daquilo que vocês vão ter. Não que eu quero, vocês vão vamos abrir um leque e vocês vão escolher o que vocês querem. Em cima disso, aí eu vou brigar lá para fazer. Mas vocês têm que querer fazer alguma coisa. Caso contrário. Certo? Eu sou assim, não vou mudar, posso esquecer. Então, esse é o grande otávio. Boa noite, senhor do senhor oficialmente que Meu nome é Otávio Dutra Pereira, filho, sou da Câmara de Elétrica, do CREI, e sou, fui designado pela plenária para ser coordenador do CREI Junto e sou assessor do presidente. Então, qual foi a nossa missão? A nossa missão é, junto com os conselheiros que fomos eleitos, né? Aprovado pela plenária. E então, é, continuar esse, esse trabalho contínuo do, do Crédito Número, da certo com todo o apoio, né? Quando nós estamos criando os grupos, né? Os grupos que estavam, que não tinha, tá, tem que ser criada a exploração agora. E automaticamente é, trazer para vocês, né? O que o Crédito tem de menor. Nós queremos aqui agradecer ao nosso professor Fé que é um dos grandes, né? O professor dessa, desse, desse, desse trabalho, ao nosso Paulo também, que ele ficou em cima de mim, não, você tem que ir lá e tal, lá a gente fica muito satisfeito quando tem pessoas assim. Pessoas que querem trabalhar, tá certo? que querem fazer com que o, o sistema contra-credito, você se desse sistema, tá certo nós estamos aqui para poder aproximar a escola. Eu disse, o que, que eu creio O que, que eu creio Então vocês têm a grande oportunidade, a grande oportunidade agora, conhecer o ecossistema, se aproximar do sistema, tá certo? Nós temos ali os funcionários, né? Parabéns os funcionários, do Greg estão bem também, tá certo? Vocês, um, vocês podem ter também o prazer de ir na, na espetoria, tirar algumas dúvidas, tá certo? Com eles. E nós temos aqui a agregação do 1, um, tá certo? O nosso coordenador, que está aqui. Nada, a gente, eu vi aqui e falava assim, ah, escola tal, não vai para dar Alunos, nós somos alunos, vocês são alunos e alunos, vocês têm, vocês têm que fazer o fazer a sinergia entre, Aqui não tem escola melhor do que ele, não tem aluno do então que vocês têm que fazer acontecer. Então vocês é que vão fazer esse grupo crescer, vocês é que vão por atrás, tá certo? Então, eu, eu, eu sou um coordenador e o que, as demandas que vieram para mim, vocês podem ter certeza, eu vou ter o prazer de trazer para vocês. Eu sei que é um trabalho difícil, né, como trabalho no livro, mas né, para o, é para o crescimento de vocês, tá certo? Nós estamos aqui, é um trabalho bonito que ele fez também, que, né, eu acho que Deus o desenvolvimento dele, do grupo, do grupo né, da equipe, da, da equipe né, de toda a equipe, e vocês que estão né, querendo participar, né, eu acho que é, esse é o momento exato agora de participar e de crescer, hoje isso é crescimento, né, tem, pouco, pouco a gente tem, mas. Cada um divulgando aqui, amanhã ou depois, essa carta está cheia. Vocês vão ter o prazer de conhecer, de ter, vão, é, conhecer o sistema, conhecer o, a, a área de estágio, tem o CREP, que eu falo a você. É, agarra a oportunidade porque as oportunidades são difíceis. Eu na minha na época, a época intensa eu tivesse uma botarete tá, né, de junto, o CREA, etc. como nós temos a FaceTec, a primeira FaceTec para felicidade... Trabalhos, né? Como depois posso mostrar para vocês aí. Então, o momento hoje, agora, é realmente, que a gente, Carol, pode ficar fazendo com que esse mundo cresça, tá certo? E que nós possamos estar aqui amanhã ou depois com essa casa cheia e os alunos conhecendo o que é o nosso sistema. Eu só tenho só que agradecer ao um pessoal, a todos vocês que vieram aqui e que levem essa mensagem para os seus colegas, né? Para as suas escolas, tá certo? Através do nosso grupo aqui, através né, do nosso diretor, chefe nosso professor e do pessoal do crédito que está aqui no funcionários, agradecer ao nosso amigo também que está aqui também eu só tenho que agradecer a você nas horas, tá certo? para tentar tangibilizar um pouco mais o que a gente está falando aqui, explicar e, e ajudar você a entender melhor o que o crédito não é mas, eu preparei os slides tá certo? É, é, então, vamos pensar o seguinte é, A gente falou tanto de oportunidades, né, que, que bom seria para a gente se, se tivesse aparecendo mais oportunidades para a gente desenvolver Se desenvolver profissionalmente né? E que bom seria também se a gente tivesse o, uma rede forte, uma rede boa com profissionais da área Tchau, professor Fred Marketing, até mais! Com, é, com a rede do CREA Júnior Com a rede do CREA, por exemplo Mais próxima da gente E se a gente tivesse a oportunidade de ter as duas coisas juntas? E, é, crescimento profissional com uma rede forte para o CREA E é exatamente isso que a gente é Que o CREA Junior faz Tá, o que exatamente a gente faz? Quais são os objetivos? É... Primeiramente, a gente é uma união de estudantes de futuros profissionais do Sistema Crea e também de jovens profissionais Tem gente aí que é, já é profissional formado, é engenheiro ou técnico é, profissionais do Sistema Crea, mas que ainda continuam trabalhando nessa rede é, A nossa rede atualmente é composta aí é, pelo pessoal, coloquei a é fotinha de todo mundo é, Tem eu, tem o Morabone que está ali presente, o Alício também, o Daniel o Amir, ele não pôs estar presente, nem a Luiza, mas a Marina está aí também E claro Paulo, que eu considero ele, a gente considera ele parte da equipe também Porque está dando toda essa força a gente Além de toda a equipe aí do, da inspetoria que está aí presente hoje é. Mas beleza, o que, que esse CREA tem, tem a apresentar assim, de oportunidade pessoal? É, a gente quer aproximar então a voz dos estudantes do conselho é, superior do CREA então, como que você faz para conseguir fazer a sua voz chegar na representação da sua profissão que você ainda está aspirando? A gente é esse canal de comunicação, tá certo? É, a gente também apoia movimentos empreendedores Então, se você tem alguma iniciativa que você quer, você tem vontade de, de, de, de, de dar um pontapé inicial nela Mas você se sente que falta força, você pode, pode procurar a gente E a gente vê como que a gente pode entrar em sinergia com vocês e é, a gente também implementa ações sociais A gente quer também aproveitar toda essa rede que a gente tem E devolver a, a nossa energia para a sociedade tá certo é, Mas o que a gente tem de principal de core business Que é o mais tradicional dos outros CREAs juniors em outros núcleos É visitas técnicas principalmente Palestras, a gente tem uma facilidade muito grande De conseguir palestrante é, Eventos técnicos e feiras científicas Tá, o que, por exemplo, vamos lá, vamos um, ver o que os outros núcleos fazem. O núcleo lá de Itaúna, por exemplo, eles fazem esse projeto social, que eles pegam os computadores que o pessoal tá, jogaria fora nas casas deles, para eles recalchutarem, atualizarem, melhorarem, e a, levarem ele para instituições para inclusão digital, tipo, por exemplo, a ajudar a criança a aprender a mexer em computador, ajudar idoso também a se aprender a mexer em computador e tal. Eles fazem isso de projeto social. Lá no Núcleo de Ouro Branco, eles têm essa feira de recrutamento em que como o CREA é, tem um, um grande contato com as empresas empresas técnicas, de, de engenharia, etc. Do, do município, então é muito fácil conseguir acesso de visita técnica. Isso é bom, é de visita técnica, é uma feira de recrutamento. Então as empresas chegam lá, oferecem um estágio, enfim. É, e por último... Aí é um exemplo de uma visita técnica que o pessoal lá de Itabira promoveu na Vale aqueles, Aquele caminho enorme lá é da Vale e o pessoal lá que foi na visita técnica Então juntou essa capacidade de comunicação do CREA com a Vale E levou o pessoal aí, os estudantes, lá para a visita técnica E o que a gente tem aí de carro-chefe, né, no momento Que o Otávio pode falar com mais detalhes depois É a VACENTEC Que é a Feira de Inovação e Tecnologia aí do CREA Minas. Está ali meio pequeno, mas é, a gente vê ali que tipo, o prêmio para quinto lugar já é de 2 mil reais O do primeiro é, já é 10 mil Vamos dizer assim, o primeiro prêmio de quinto lugar já é um prêmio assim que consideraria de primeiro né? Então é uma oportunidade rica para você que tem aí uma, uma pesquisa em andamento, um protótipo Uma ideia inovadora ou que faz parte de um grupo de pesquisa para se inscrever e ganhar esses prêmios Como que eu faço para me inscrever então? Ah, você vai entrar lá no site, é cloudcreya.com.minus.facetech é, é, tá? é, Porque também se você procurar lá no Google, eu mesmo já fiz o teste para ver se acha de escrever lá tá? feira CREA Minas, que ver se você já acha tá? E ali tem todas as instruções, como você vai se inscrever, é, e, quais são as premiações, etc. Você coloca o regulamento e tudo mais né? é, as inscrições são até dia 15 de outubro Tá certo? Beleza! É, como o Paulo chegou a citar aqui, hoje a gente faz parte da regional sul do CREA, do é, CREA Minas, do CREA Minas Júnior. E além do núcleo Itajubá, também tem aí o núcleo de Bosta de Caldas e o núcleo de Pouso Alegre E a gente já chegou aqui com a ousadia de querer ser a capital dos CREA Júnior aqui no sul de Minas tem a concorrência forte com o Pouso Alegre, com o Poço de Caldas, mas a gente não quer nem saber A gente quer ser a gente, quer, tem que seja a gente Então a gente quer já chegar, está arrebentando a boca do balão para já conquistar é, essa onda Tá certo? E eu acho que não é nada mais digno Frente às duas grandes universidades que a gente tem aqui Além, é claro, do, não só de curso superior, a gente tem, também tem cursos técnicos do SES, etc mas, é, restringindo aí aos, a, aos, as escolas de curso superior do, do sistema agríaco Unifec a Unifei e a FEC são os nossos maiores formadores profissionais né? e de nível regional também, de nível é, estadual e nacional e aí você aí sentado assistindo essa palestra e pergunta o que, que eu tenho a ver com isso como que eu posso é, participar, que que o que você quer de mim, o que você aí na frente está falando que quer é de mim o que a gente pede de vocês, são principalmente duas coisas Primeiro, fiquem antenados com as nossas propostas A gente vai buscar melhorar as nossas, a nossa divulgação E divulgar bastante as oportunidades que a gente tem a oferecer e os nossos anúncios E é, a partir daí busque saber, busque conhecer E participar do que a gente promove Mas principalmente nesse nosso começo o jeito que a gente consegue fortalecer a nossa rede é principalmente com a participação de vocês. Forneçam sugestões para gente, falem, ah, eu quero palestra de, como que, de algum calculista estrutural, pra, por exemplo, no curso de engenharia civil, qual que são as técnicas que, na prática, assim, o cara usa para resolução de algum cálculo estrutural, por exemplo. É, eu quero sou da área de mecânica, eu quero descobrir como, é que, eu, como que eu posso desenhar um rotor de turbina pra, De modo que ele seja melhorar cada vez mais a eficiência dele Eu quero um cara desse tipo, a gente consegue, a gente vai atrás O Otávio mesmo que acabou de falar que a gente pode correr atrás dele para conseguir esse tipo de pessoa E a gente pode correr atrás disso Então é, isso que eu espero, é, isso que a gente espera de vocês, né? Isso que a gente também tem a oferecer a vocês. E é isso. Curtam a gente lá no Facebook, né? Facebook para CREA Itajubá. E qualquer coisa, no nosso, o meu contato está aí. E é isso. Tá certo? Muito obrigado. Pessoal. Nós resolvemos discutir todos os assuntos da cidade inteira, todos os assuntos discutidos foram discutidos nessa sala. Saiu em propostas direcionadas, dividido em grupos aqui dentro, discutiu tudo o tudo que você puder imaginar. Sobre drenagem, estrada medicinal, o, o, problema. o ponto, problema de ponte, drenagem, viaduto, tudo, tudo que você puder imaginar foi lá, foi aqui dentro. E foi discutido aqui. E dividiu os grupos. E depois teve uma outra em Ponte Alegre, onde juntou daqui, juntou de lá e fez uma miscelândia para levar para o Aragon. Eu participei aqui, o não era escritora do CREA, tá? A escritora do CREA na época estava sendo transferida, ela era da ela foi transferida para a Verginha. Então o que, que eu quero fazer? tudo isso foi discutido, foi discutido aqui, Gozalberg e Lourdes Então Então, juntou Minas Gerais inteirinho, foi discutido uma semana agora em Gramado. É todinho de despesa paga por quem? Eu não creio, lógico. Eu já não ganho nada, vou pagar para ir lá e não tem lógica uma coisa dessa. Nós não conseguimos levar ninguém do porque CREA o CREAJUN, na verdade, o CREAJUN não estava organizado, eu não consegui fazer um cadastramento poder levar gente para o lá. Só para vocês terem ideia, o local que ia ser apresentação, que da apresentação de gravado por da velha, caiu o telhado. Em uma semana eles conseguiram transformar o outro lugar que existia para fazer o evento inteiro. Só para vocês terem uma ideia do tamanho, a área coberta tem quase 20 mil metros quadrados. Tem vão, tem vão livre, que é perto daqui da outra ponta sem nem nada do meio. Interim de uma vez com um trevício assim. Pessoal, ah, engenharia de trevício, é boa? É só olhar e mostrar aí para vocês. O pessoal, estou chegando para a, sola, eu a aula, tem algo de metade, então, tem vai seguir que ele essa parte. Mas o que eu vou querer isso? Primeiro, você apreciar para você vai, usar, você vai, ver é, vai no lugar saber como é que cai no topo desse. Ele fala, vai... tem jeito para ver? Existe um jeito para ver. Está aí o exemplo. Estou tentando. Eu, eu, eu. Então, eu imagem, assim mais. faz uma cenário de... aqui eu não tenho um saúde, ninguém sabe tudo, ninguém conversa bem <risos> graças a Deus eu não sei nada, eu vou estou um novo, estou novo ainda então pessoal, o que que aconteceu? então teve o pré-ajunto discutindo em Rosalegre, não tinha pré-ajunto, por que? não tinha montado o pré-ajunto, o pré-ajunto aqui eu podia tinha discutido lá por dia mas ele não estava organizado, falava que tinha que alguém falou que tinha mas na realidade, se você compreender presidente de alguma coisa e você falar eu, eu, eu, eu, esquece que não pessoa. Certo? Todo mundo que fala que vai participar de alguma coisa não é só para colocar o um nome. Para colocar o um nome, você põe o escreve parede, passei em dois tempos seu nome disparou. Todo mundo vai saber do seu nome. Não existe mais, né? Então o que acontece? Quando existe a parceria entre o CREA e o CREA de quem é que vai levar mandar de um Principalmente. Vocês que um dia vão precisar de creia, por que vão precisar? O pessoal para cá vai precisar. O creia precisa da gente? Sim, mas se não temos isso, nós somos creia, nós não podemos fazer é nada. Se não existir essa entidade de creia, como, como você vai ser responsável por uma coisa que você não tem como emitir um contrato, emitir nada? Cada um faz o seu aleatório, ninguém é responsável por nada. Apesar de muita gente ser responsável por finalizado, nós estamos cobrando isso lá agora. Por quê? tem que ser cobrado, porque ninguém sabe o que, é que vai acontecer futuramente. Hoje você faz uma obra, esse é o professor Pedro Marques foi, foi professor, que foi professor aqui, da que deu uma equipe para mim, deu para ele, deu para o Marco Aurélio. e o Marco também estava 20 anos que também foi participar e foi um recurso próprio. O professor foi pelo CRE e eu fui pelo pré, o Marco foi um recurso próprio e alguém foi pela Associação de Engenheiros. Então, o que, que existe? Associação de dinheiro. Pode ter um outro tipo de associação. Se ela não for organizada, não funciona se nada. Então, olha diz, é eu Ele foi de uma palestra dentro do prédio. Eu fui e não assisti palestra, queria ver. Como eu não sabia o funcionamento do prédio, eu não assisti nada de lá, Eu fui tudo fazendo prédio. O que eu queria assistir de palestra, de curso, de coisa, eu vou tentar trazer para cá agora. porque O que que eu consegui? Então, só passei por lá, passear, Afinal, não fui buscar contato. Hoje já tem gente para vir dar a palestra de custos, de um modo geral. Não vou pagar nada de gratuito, é do Crédito Paraná, um engenheiro formado aqui, que hoje ele é estendor lá, através de dele você consegue fazer. Eu consegui convencer a gente do Crédito São Paulo, foi o colega do João Pereira, ele é vice-presidente do Crédito São Paulo. É o dos mais forte do Brasil. Ele é o vice presidente, ele é o vice -presidente do Crédito lá. Isso aí, para só levantar na mão, pessoal, é o seguinte. Nós estamos discutindo um assunto aqui agora. A favor e contra, a prova ou não a prova? Era aquela aquela primeira foto. Aí, era assim, é votado. Esse aqui, ó, todo o pessoal que está sentado, todo mundo com caminho diferente, cada um com uma cor, são os delegados do prédio. Tem, tem do prédio que também é delegado. Está lá votando. Votando que você podia saber o que aconteceu, ele não sabe. Nenhum de vocês sabe onde é o que aconteceu lá. Eu também, não sei o que aconteceu lá dentro, não, eu, eu vou trazer da, da próxima, quando eu, eu vou trazer muita coisa que aconteceu lá, que é a interagem de todo mundo. Vocês fazem produção. Produção. Isso. O que o engenheiro de produção pode fazer hoje no primeiro Você, como estagiário, se é um estagiário, Tem local? Tem que procurar, tem que procurar. Vocês atrás dos recursos, mas dependerem, somente você procurar um estágio de você arrumar o QI, que o QI dica, isso está acabando, isso está acabando, então que é o que vai acontecer, é a força do crédito, através do crédito vai arrumar estágio para você, vai arrumar emprego não, o emprego vai depender de quem vem, de estágio, quem a própria empresa vem atrás dele, está cheio de treinamento das tá, firmas, e são contratados antes de formar então, o que nós estamos pedindo para vocês? Participar do pré O Otávio sabe disso. Ele já, eu já falei com, com eles a respeito disso aqui. O pré crédito, infelizmente, Itajubá, está perdendo tudo. E não adianta chorar até com ele leite de amor. Não adianta. Não abaixar o fogo e conservar. É fogo para o braço, não é preciso. Não é Vai levar o caminho, vai levar a Maria Maria. Então, vai acontecer? Itajubá, tá, o pessoal não gostou, Tejuvá perdeu a espetoria do CREA regional por falta de jeito para trabalhar. Quanto que você ganha para trabalhar no CREA? Não ganhei nada. Quanto que eu fui presidente nessa sensação? Quanto ganhei? Nada. Se você não der um pouco do seu tempo para isso acontecer, infelizmente nunca não vamos ter nada. E dinheiro também não é tudo. Eu estou indo para o CREA, a CMP, a do CREA, não ganho nada, mas cada vez que eu viajo num encontro desse, eu trago esse dinheiro para mim e para todo mundo onde eu fui. Não é só para mim. Só que eu tenho que ir e trazer. Então, ir no um encontro desse, em vez de lá assistir o encontro e passear com esse gramado. Aí não, aí eu um bato de frente para sua famorías comigo. Se você foi, não é você que está pagando. Você foi lá para quê? Para assistir, tentar aprender alguma coisa e trazer para presentar. Eu vou, o pessoal está criticando o meu tal de médico que é, então tem levado lá para da engenharia também. O engenheiro vai ter que trabalhar não sei o quê, o engenheiro tem que trazer engenheiro estrangeiro, não sei o que. Agora vamos fazer uma pesquisa do PES realmente falta, falta engenheiro no Brasil ou não. Para saber se trai estrangeiro ou não. Esse é o grande dilema da tela. Porque os médicos jogaram o ventilador, que toda, toda, todas as profissões da ali gente gente fora. Porque eles querem desviar a atenção deles. Eles não querem trabalhar em cidade pequena, onde não tem estrutura, mas eles não vão. Então, eu sou o favor de internet fora. Não para nem trabalhar em ter um Não para trabalhar em São Paulo. Só a é cidade de hoje, cidade, só a é cidade grande, onde tem toda a estrutura. Mas lá no fundo do mundo, onde ninguém é ele. Como nós, dinheiro, vamos, quando precisa. Não tem emprego aqui? Tem emprego lá no Pará. Tem um amigo meu que tá lá no Pará. Está lá no Rio de Janeiro, cheio de malária. Está lá. Preciso ganhar, ele precisa ganhar dinheiro, tem que estar lá. É diferente de outra graça. Então, eu acho que vocês têm que pensar se realmente querem participar do pré e se quer que o Pré-Junto seja a Regional de Orquato. Não depende de mim, depende única exclusivamente de vocês. Eu estou aqui para dar força para o preciso O Edgar sabe disso, eu estou bancado ali também, já tem bancado do outro presidente no Brasil. Eu acho que para colocar o nome, infelizmente, não deve colocar o nome e não tem condições. Ou não quer trabalhar. Para colocar o nome para eu fui isso, esquece. Esquece. Perto de mim não vai fazer isso. Ou ele trabalha e está fora. Do mesmo jeito que eu, que eu falo para vocês, eu falo na reunião do Crédito do Horizonte, lá na meia de todo mundo, inclusive na frente prédio do presidente prédio do Crédito. Eu falo uma palavra feia, as meninas vão gravar, eu não tenho rap com ninguém. Eu entro na luz da cena, saio a luz cedo quando eu pego o isso tem preço, é ser honesto, que tudo na vida tem que ter alguma coisa na sua vida, tá? Eu agradeço a presença de vocês, desculpa alguma coisa fico bem bravo, que eu acho que muita sacanagem estão sendo feitas, e nós somos culpados, que ninguém faz nada, só regrama é que o outro não faz, faz jeito também não faz. Então quem não faz não pode de quem não faz, certo? Leandro, não sei como é que nós estamos, sua amiga chegou? pode não em lugar. Eu só quero só dar um falar para vocês. É, você vê que o CREA, no CREA no Espírito Santo fez o um congresso lá em Vitória e pediram para o pessoal de Itajupá levar a instituição, devem conhecer o trabalho do Focotica. Não sei se vocês vão falar, né? E só que é, não estava inserido dentro do crédito. Então veio o coordenador, pediu ao CREA para poder bancar alguma coisa para levar esse pessoal. Lá. Aí, no momento, a gente não estava. Tinha que estar tá atrelado ao crédito. Não podia a gente fazer esse repasto é aí, é lá. O que, que aconteceu? O presidente foi, autorizou a. a a passagem deles, né, através da, da, da, da, da, né, da, da, da, da faculdade, deles, né, aí foi repassado para eles, né, levaram lá, e eu, como coordenador, eu tentei entrar em contato com o Paulo para levar o representante nosso para lá, os dois, aí eu pedi, eu pedi aí, pessoal, nós vamos poder arrumar duas vagas para a gente levar lá, Tá. Nós não achamos o coordenador, né? o coordenador que era o tinha saído, saiu, não de ninguém. Aí nós perdemos duas vagas, a grande oportunidade, nós estávamos apostando. Nós tava. Então, a, a gente, às vezes, é, aí fala assim, ah, mas o CREA é, faz faz. Faz, agora só catálogo, os, os alunos tem que fazer parte deles, Tá certo? É, estágio, nós temos 69 estagiários no CREA hoje. O presidente está querendo criar o colégio do ensino, o CREA Júlio, criar um banco de falta de dados, todos estão inscritos no CREA Júlio, para estagiar nas empresas. que O CREA tem um banco de todas as empresas, todas as empresas estão lá. Então, vai entrar em contato, a empresa não está precisando de quê? Está precisando do parte elétrica, mecânica, é, então vai buscar onde? Dentro de o dentro do núcleo que está Ó, a gente fala aqui, está, tem uma empresa que está precisando, qual empresa que está cadastrada dentro do crédito? Olá, oh, o, né? o presidente, o presidente do banco, que está recebendo aqui, dá preferência a esse pessoal dentro do crédito. Então, é oferecendo, é uma oportunidade para vocês conhecerem o sistema. para gente fazer, assim, o crédito vai dar, faz. É só vocês que cobrar, cobrarem, vocês têm que cobrar, vocês estão, têm toda a linha aberta para cobrar. O workshop né, pode ser feito por vocês através da associação. A associação pode mostrar o bem, a, o passo financeiro, poder fazer os eventos que vocês né, precisarem. E eu acho que o crescimento vai vir através de vocês. Porque amanhã ou depois, vocês com os seus profissionais vão ter que registrar o crédito. Vocês já estão sabendo o que é, que é o crédito, tá certo? E aí vocês vão seus futuros profissionais, vão ter empresas, vocês vão gerentes. E a grande oportunidade é você ser líderes. É a liderança que você exerce, tá certo? Quando vocês vão trabalhar em vocês já saem uma bagagem aqui, chegam lá destacando os outros que às vezes não, não, não, não tiveram essa oportunidade de crescer dentro, dentro do crédito. Nós temos lá alguns exemplos. Alguns né? exemplos de liderança, estão lá com estagiando e que preferência, são automaticamente deles, porque eles fazem o um trabalho comigo, né, né? não só na parte técnica, na parte social, e a comunicação, o contato, que eles têm esse espaço de contato né, de outras empresas, e aí vocês vão, vão sair na frente. Então é uma oportunidade que vocês têm que agarrar mesmo. Né? Eu mesmo, eu mesmo, eu, eu, eu aposentei em Minas, 35 anos, eu cresci, eu, eu, eu fui diretor de RH do, grupo do CRE, hoje eu sou conselheiro, sou coordenador do CRE, sou também, sou da parte do assessoria do presidente. Quer dizer, eu saí lá de patinha, fui entrei na associação, fui crescendo, conhecendo. Hoje eu tenho uma muito grande. Então, quer dizer, para mim é muito é Para mim não muita alegria de ter crescido, conhecido o sistema, não sabia que era o sistema. Então, hoje eu estou aí, né, trazendo para vocês informações que vocês, amanhã depois, podem fazer com vocês. Vocês são futuros que vão substituir lá dentro. Certo? Então é a, é a oportunidade muito grande que vocês vão ter né, de conhecer o sistema, de crescer e ser mais os profissionais da, da, da, do sistema da Que não vão precisar ir trazer dinheiro de volta para meu contrato. Vocês vão ter que brigar, igual lá no CNP, ligar o que vocês querem. Nós queremos é isso. Nós somos a juventude, nós somos os futuros engenheiros, os futuros profissionais. Queremos é isso aqui. Vocês têm que ser fortes, porque não adianta ficar num cantinho lá. O lucro está aí, vocês têm que procurar é? o lucro, vocês têm que interagir mesmo, tá certo? vocês têm que participar, ninguém aqui está fechado, tudo ao contrário. Nós estamos aqui abertos para o diálogo para todo mundo participar. Independente de ser de uma faculdade ou de outra. Nós não queremos saber a faculdade, nós somos saber, vocês são estudantes. O importante é que vocês vão tocar o prédio está certo? Com o apoio de vocês, para ter certeza que vocês vão ser fortes. Tem vários grupos, né? E eu parabenizo por você estar aqui, por ele, vocês Eu se colocaram. A primeira reunião que eu participo, participo assim, eu não depois de, de formar no grupo, eu estou só formando no grupo mas não, não tive o prazer de participar da primeira reunião dessa aqui, que já trazendo um trabalho que ele está colocando ali, tá certo? Isso foi ele, o grupo que fez, tá certo? Mas pode ter muita contribuição de você, você ser reconhecido, né? É, estão aqui para isso esquerda para poder. Agora ele falou que nós estamos aqui abertos para se vocês conhecerem. Ele está trazendo. O que, que, é, que é bom? O que é bom? É, aí agora vocês vão estar a Então, parabéns ao grupo, parabéns a vocês que estão interessados em participar. Esse é o momento agora de vocês deslanchar. Pode ter certeza que pode voltar aqui, a casa está cheia, vocês, vocês vão ser os multiplicadores desse, desse crédito. Tá certo? Eu Obrigado eu vou para a falar, depois ele sabe que ele fala, o que ele vai fazer, ele sabe que eu vou cobrar, com certeza, com certeza eu vou cobrar, tudo o que vocês pediram eu vou até aqui, vou atrás da coordenadora, que é a Cristina, que ela vê o telefone, toca a diretoria o dia inteiro, eu preciso, eu ligo, tá? eu acho que ela precisa de uma também ela vem, pede é e eu faço, tá? Lógico, eu faço dentro das minhas possibilidades. Então, eu já estou montando uma sala do Breia em Paraíso Novos, que é dependente daqui. Daí tá? temos um espeto um de junto, da mesma maneira que talvez se crie o um pré da região também. Tá? Eu queria apresentar para vocês um, um, um rapazinho pequenininho, que é aqui da tá que eu conheço desde o Toquinho, o pai dele foi um companheiro meu da formação da associação. Daniel Oitavo período de engenharia civil aqui na FET, fui nomeado o coordenador adjunto do CREA Júlio, que está com o parceiro para E todas essas possibilidades que o CREA Júlio está oferecendo né, para os alunos, profissionais, que estão apresentando isso para nós, é, aí às vezes tem alguma dúvida tipo, mas com quem que eu procuro? Ah, eu quero que tenha um, alguma coisa, com quem que eu procuro? Precisa ir só lá na Unifei? Precisa ir só aqui na fé Então, vocês conheceram o pessoal aqui da Unifei, está estavam aqui na frente, o Edgar aqui, que fez a palestra nos slides aí. E aqui na fé se vocês tiverem interesse de correr atrás de alguma coisa, de um evento, querem que seja, trago alguma informação nova, alguma palestra, um curso diferente para a área SUS, para vocês aprimorarem, o contato que vocês têm comigo aqui na tá? Então, Sou então, eu sou coordenador de, do CREJU, se vocês não tiverem oportunidade o, o, o tempo de ir lá não me fez, se for critério seus de também procurar, vocês também têm a mim. Então, eu estudo na parte da manhã, no oitavo período de área E é uma grande oportunidade, se vocês pensarem mesmo assim, todo mundo falou aí, ah, não faz nada o CREJU. Na verdade, não. Né? O CREJU faz muito a gente. Eu tive essa oportunidade que, que aconteceu um evento que reuniu o governo do estado de Minas, mais o CRE para que resolvesse alguns problemas que nós temos na região. Pô, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei assim, ah, isso é bobeira, primeira vez que eu participei, faz um ano, dois, primeira vez. E eu falei assim, ah, não vai funcionar. Aí, na segunda vez que eu participei, a palestrante lá do CREA, ela falou que cerca de 80% ou 90% dos problemas que foram levantados há um ano, dois anos, o CREA custeou. Aí, mas quando eu escutei isso aqui, eu ouvi o um peso que era o, que era o CREA. Assim. Aí o que, que aconteceu? Teve esse evento esse ano, falando sobre os problemas de Itajubá, que foi aqui nessa sala até, falando sobre alimentação, problemas sobre transporte, segurança... Enfim, então nós levantamos todos os problemas que nós é, sentimos, né? nós da juvenis e o pessoal que vem para cá sabe como é que é. Pô, todos esses problemas foram escutados, foram, levou também problemas de outras regiões, né, da própria região nossa, dentro de Boa Alegre, e lá em Boa Alegre fizeram uma cartilha, que, realmente eles vão querer botar isso para frente, criar é, todas as condições para que sejam resolvidos esses problemas. Tá? Então é, o CREA Júnior, então, nós estamos aí para isso também, para ajudar vocês como acadêmicos a formar de uma maneira mais qualificativa para vocês mesmo. Então eu, eu agradeço a oportunidade aí, ó. Falou. o Daniel foi aluno, foi convidado para a gente e foi participar, onde só teve participação de o Daniel, foi para trabalhar É, tá? Para mim foi uma honra isso que eu não tinha nenhuma qualificação e o CREA veio a mim e falou assim, ó. Você quer participar como uma representante da parte de alimentação da sua região? Então, participa. Foi feito o primeiro caderno da região. Ele foi bastante debatido. Tem bastante fotos onde eu já briguei também, que eu sou buigão, que só tem Fote Rosalé, E quando eu discuti uma região, eu tinha que ter foto em todos os lugares. E briguei lá em com a Cristina, que é responsável sobre isso, e sou o coordenador de Fote Rosalé, que lá já temos um ato pouco do discutir. Nós já quebramos as arestas para não estamos trabalhando certo. Esse caderno aqui... É esse caderno aqui vai é... ficar de fronteira aqui, vocês olharam. Vou deixar uns quatro. aí, vocês podem avançar. E se encontra no site também. Se no, no site. vocês você não vê os problemas que, no, nas épocas que tiveram essas reuniões, a gente levantou. E eu voto fé, cara, que os problemas que nós levantamos, vocês já começar a ver algumas soluções que não a começar Já começaram algumas construções aí no 4. Vamos, CREA. É, não tem nada a ver com o governo, né? entre aspas, mas é, só pelo fato da primeira vez ter feito isso, em 90% dos problemas foram resolvidos. Custei dinheiro e tal, Pô, isso aí foi gratificante demais né? para vocês é. verem o poder do crédito que nós temos. Aqui lá. Eu queria aproveitar essa vez de poder do é, crédito para falar duas coisas. Primeiro, é... A maior parte da gente que está aqui no, trabalhando no grupo hoje, assim como né, entre a gente, a gente não estuda estudo, né, como faz outras coisas, o Crédito o ou já fez. O Daniel, ele trabalha, tem lá o cat guru, muito fera de autocad, se alguém precisar dele, já pode falar com ele. O é, Aramone, é, já, já mexeu com representação estudantil bastante. Né? O Alice já trabalhou com aerodesign, projetava avião para competição. A Marina também trabalhou no, no, no, no, no, no DA no FEI. Eu trabalhei bastante com empresa júnior, cheguei até representação nacional de empresa júnior. E uma das coisas que eu acho que vocês todos vão concordar comigo. Um diferencial que tem no CREA Júnior em relação a todos os projetos que eu citei aqui, é que nesses projetos a gente fazia as coisas pela nossa própria conta, ou seja, a gente se virava. No CREA Júnior não, a gente não tem mais só a gente, a gente tem um puta apoio que esse apoio do CREA serve é pra gente conseguir, é, acaba aumentando o nosso potencial e acaba levando a gente a conseguir fazer mais coisas do que a gente como só, nessas organizações que eu citei, faria com nossa própria força, com a nossa própria mobilização. E agora não. E nessa, com o CREA a gente tem a mobilização do CREA também para ajudar a gente. E um segundo ponto é que dentro do nosso núcleo, o Daniel e eu que a gente tem de representante da FEP. E, e aproveitar esse momento que a gente está aqui na casa de vocês para convidar exatamente a fortalecer esse lado FEP do CREA Júnior, porque como o Otávio bateu aqui, o Paulo também bateu, é, a gente está falando de, de profissionais, do sistema crédito, não está falando de uma universidade só, né? a gente está falando das duas escolas. Então, é, aproveita aí o canal de comunicação que vocês têm aí é o Daniel e fiquem à vontade, vamos, porque a gente quer a participação de vocês mesmo. É a primeira face-tech que o CRE está promovendo, é a é, primeira filha de tecnologia. Então, é a oportunidade de vocês que tem algum trabalho, que queira mostrar o trabalho de vocês. É, como ele já mostrou, ele vai mostrar a premiação para vocês. A premiação. Então, é, o CRE está abrindo essa oportunidade para que vocês que tem algum trabalho, que queira mostrar, certo e desenvolver, já tem desenvolvido esse né, trabalho, posso fazer essa apresentação o CREA está aberto nessa oportunidade vocês e não perco que é de grande importância para na vida profissional de vocês e para o sistema com e para a sociedade o CREA é trabalho para a sociedade tá? Vamos é. essa é a configuração do ele já falou. Primeira física é Minas. É feira de ciências e inovações e inovação tecnológica. Inovação, inovação. é Mudanças em práticas anteriores por meio da incorporação de novos elementos a partir da pesquisa e extensão que produzem resultados positivos para a sociedade. Qual que é o objetivo dessa feira, dessa que se é Incentivar a criação, planejamento e execução de projetos. Laços, respeitar laços, laços entre o CREA e Minas, as instituições de ensino, alunos e sociedades. É, fomentar a inovação, despertar novas vocações, promover o intercâmbio de conhecimento. Então, vocês sei qual que é o objetivo dessa decisão, né? mas cada, depois a gente tem esse, tem esse programa aí, quiser, a gente pode né, enviar e passar para vocês. É, a realização, vocês vão ser duas etapas. Vai ter uma regional, que né? vai ser a regional aqui da Regional Sul, né? Isso aqui é a Sul, né? Não é mesmo, é o Sul. Então, o que vai acontecer na Região Sul? Classificatória e não presencial. Então, são os trabalhos que vão ser classificados com precisa de presencial. São três trabalhos de cada regional que se serão é classificados para a exposição na etapa estadual. As despesas de hospedagens e deslocamentos de dez, tá vendo? Então, os trabalhos que foram... foram, foram é, vocês vão escrever o trabalho na, naquele, na, naquele, naquele site lá. Né? Aí, escreveram 30 trabalhos tem uma comissão que vai reunir, vai julgar os trabalhos, vamos classificar três, esses três trabalhos, eles vão ser levados para Belo Horizonte, tá certo? Sem custo nenhum. O pessoal ficar lá, né? despesa, viagem, tudo é puxado pelo pré é, tudo... é. Depois, depois, é. Tem depois tem o repialzinho, né? Depois é. É. É. tem que ter, né? Tem que ter, né? É. É, é. é só travar não, tem que ter depois a contabilização E eles só, não é, só, só uma sabedinha, um pisco. <risos> <risos> ali, é, é estadual. a estadual Como é que vai ser estadual? Depois que eu sigo é, lá já é presencial, tá? Levo todos esses, levo, os três que eu quero Vamos levar lá, lá Com os trabalhos classificados Na série do CRE dia 4 de 12 de 2013 as inscrições foram prorrogadas até o dia 15 do 10 de 2013 no site do CREA Minas. O site está ali, está certo? Como é que é o critério de participação? É equipe de no máximo cinco alunos um professor, e um professor orientador. Trabalho de alunos regularmente matriculados em cursos cadastrados no sistema CREA Minas, por provante de matrícula. O professor orientador comprovadamente contratar para a instituição de ensino ministrando aulas nos cursos vinculados à e é, Apresentar e comprovar resultados mensurados em um protótipo. Maquete, apresentação em multimídia, filmes ou ano. Poderá ter participação de, de qualquer outro tipo de concurso, para ter participado, mostrar, mostra e feira com o às se já tem esse trabalho, já concorreu, ele pode retornar é, de um por ser o primeiro, então, creio, não quer saber se eu vou isso? Ele pode ser um dos grandes ganhadores, né? Agora, esse é o apóstolo que é um, ele pode, ser, pode ser bom, né? Você, você, ele está em concorrência. Eu sei que vocês aqui, às vezes, vocês têm algum trabalho, se vocês tiverem, procurem, acertem de formato, quem sabe daqui vocês, pode ser o ganhador, né? Que está então, é o momento agora de vocês correr atrás e se organizar dentro daquilo que eu mostrado. Ali na tá premiação, a classificação é o primeiro, primeiro lugar 10 mil, segundo lugar 7 mil, terceiro lugar 4 mil, quarto lugar 3 mil, quinto lugar 2 mil. Vocês veem o crédito está fazendo esse dispêndio de jeito para ela é, alavancar esses alunos para trazer para o sistema. E não só esses prêmios terão, lá, a piega, através do vai é oferecer o bolso de estudos, bolsa de né, outras premiações, depois vão ser, ser dados de acordo com cada classificação que no é usado, e um momento depois, no final, vai resolver o é que vai ser. Mas vai ter vários prêmios, depois, né? não, só dizer, tem outros prêmios que vão ser divulgados e doados lá no dia do ano. Todos os participantes para é de participação do evento, o diplomio, né? Participou, né? Isso vai vir depois, aí depois convoca poder receber, ele sempre no ICB, e esse é banco, banco, é. As despesas referentes a quaisquer necessidades para a elaboração, supressão e implementação do projeto, verão por conta de dos próprios autores, do os autores que têm que fazer as Ali está tá, uh, né? o nosso novo está feito esse de fez essa comparação. Ali o CREG, tem um. O colégio de trouxe si, que consigo, é o que se cobre a muda, né? E faz parte do sistema contra-creio, é a multa, né? E depois, se vocês quiserem ver, tem uma palestra aqui, que é a multa para vocês. É eu então, vou trazer uma representante da muda para falar para você Faltou ali só o CREJUNIO, nós vamos apresentar nosso jogo também, o CREJUNIO, que é o principal, né? é o CREJUNIO, que a tá ali do Colégio de Ensino, o Colégio de também faz parte, são o, é, os coordenadores de, de, de, de, de colégio. Mas o Greve Juntos são vocês que vão fazer essa firma e vai acontecer, vai fazer acontecer essa feira Tá certo? E, então, Ali está a Bárbara, a Bárbara, é, ela é diretora de gestão do Greve lá em Belo Horizonte. Todos os contatos que eles deram, é, ela está vendo em Belo Horizonte. Ela é sedente, ela foi de vontade vencedora. Então, tudo ela faz, tudo, relatórios. Ali está o meu veio ali, quem quiser pegar, vai encontrar o meu celular ali. Eu boto o celular dentro, você está vendo? Tem o celular na sua equipe. E aí a gente fica satisfeito por ter uma pessoa. né, Ele está falando que bate, bate, bate. É gostoso bater, tem. Mas a hora ele vai apoiar também. Com certeza. Você Sabe como é que, é maneira, que, é que vai apoiar? É Os resultados que ele vai mostrar para ele, E vai dizer, poxa vida, ele vai partir, mas agora você se ele vai fazer. Tá certo? Então, a resposta é essa que tem que fazer para ele. E ele está servindo, é isso aí. Se ele não fizer, se, que, seria bom se todos, todos os chefes de vidro fizessem o que ele está fazendo. Porque aí, tem, tem cobrança? Tem. Se ninguém cobrar, senta aí, ninguém faz. Então, está de parabéns a né, toda a equipe, né? Não vou falar o nome aqui, mas a toda a equipe. A vocês também estão aqui, né? Eu acho que é um momento exato, eu só tenho que agradecer mais uma vez por vocês estar aqui, a toda a equipe do CREA, vocês, e que vocês tenham um desenvolvimento muito grande vocês, eu acho que tem capacidade. Então numa região aqui de tecnologia, muito avançada. Parabéns a vocês. Era, foi um sábado 8 e meia, era quase 10 horas na noite, na da noite que que tinha para trazer eu trouxe, só não dava do todo mundo infelizmente, nós ter fazer um sorteio certo, de um é, eu, eu, a 37, 1 a 23, 2 30, aí eu outro número, vamos falar um, vocês de 1 a 37 Chegou aos 25, guardou, hein? 5. 5. 5. 5. 5. Marina. Marina. É uma pequena lembrança para ele você, você vai gostar. Isso aqui é premiado só para engenheiros. Vocês estão sendo já estão ganhando antes de formar, hein? 15. 16. Certamente tá. Se eu fosse <risos> eu vou Cícero. 23. <risos> 19, 24. Sorteio no, nove, Pus no. é. uma caneta, peito. 9. 9. 10. 6. Tiraram. é não não. Não Alô, eu uma caneta. Eu uma caneta, 30? 30 Giovanni Silva Andrade. Eu não pegava o meu, eu tá tendo O último? 35. Um. O último? 35, não. O primeiro e o último. Lázaro. Lázaro. Tá só, quantos não pegaram? Deixa eu ver se só tem caneta do resto não pegou pasta, Quanta, Quantas pastas eu entreguei? Mais pastas? A gente tá quantas pastas? Um, dois, três. Tinha seis, você puxou mais dois. Pastas? pastas. Não, quantas pastas eu entreguei? Olhevinha. 8 33 e a ah, dois mil e dez até que foi primeira sala do a esse também que eu fui, lançar lançar lançar não lançar lançar lançar lançar tomar a sala. A professora lançar SUS. Então eu vou trazer uma caneta para cada um da sala semana que vem. Aí eu pego no frame, certo? Aí sobrou o pessoal que está aqui. Quem não ganhou eu ganho a caneta. Como é que faça, viu? Como é que faz? O Thiago vai dar a caneta. Aqui é o Pessoal, vamos chegar aqui, para tirar uma foto de bem mais aí,